Vou então explicar como funciona o menu de administração do Drupal. Chamo-lhe o menu de administração, mas o termo uh, utilizado no Drupal é mesmo menu management, o que é o menu que é sumido na toolbar, que já conhecemos. Este uh, menu é formado por várias secções, como estão a ver aqui, e uh, cada secção cumpre uma funcionalidade. Umas estão mais ligadas ao conteúdo, outras mais à estrutura, outras uh, lidam mais com a aparência, outras com as pessoas, os utilizadores, a instalação de módulos, temas, enfim, uh, cada, cada secção cumpre a sua finalidade e é para aí que nós vamos agora avançar, explicar cada uma das secções. Começamos pelo dashboard, que pode ser desligado no corte tal como desligamos o overlay, se não estiver a ser utilizado, mas a ideia do dashboard, ou do painel, é de permitir a cada pessoa, a cada utilizador, customizar o, o seu painel e uh, torná-lo a página de entrada no site. Uh, imaginem que eu poderia colocar os blocos, quem é que está online, recent content ou comments e ter logo um overview, um panorama do que é que se estava a passar no site. Também pode-se pesquisar e muitos outros blocos podem ser criados e depois ativados aqui de acordo com o perfil da pessoa. É, portanto, uma, uma funcionalidade interessante, até porque permite a personalização depois por grupos e por utilizadores. Outra secção, e esta aqui verdadeiramente importante imprescindível e que tem de estar ligada, é o, a secção Content, ou Conteúdo. Nesta secção, nós vamos poder realizar muitas operações, relacionadas com o conteúdo já existente no, no nosso projeto ou a criar. E se vocês repararem, no topo tem um Add Content que vos dá acesso direto, tal como este Add que é um atalho, a esta página que vos lista os tipos de conteúdo que o vosso site tem, e que neste caso, neste momento, são dois, que são os que vêm por defeito, e então podemos criar de imediato um artigo ou uma página que o nosso site precise. Mas além de, da edição de conteúdo, a secção Content ainda permite listar o conteúdo já existente. Neste momento não temos conteúdo disponível, ainda não criamos qualquer peça de conteúdo, mas a partir do momento em que temos aqui listado conteúdo por tipo, por uh, autor, quem é que, que o criou, quando, se está publicado, se não está, todas, este, todas estas ferramentas aqui de filtro vão ser importantes, porque vou poder filtrar de uma lista imensa e que vai crescendo, tendendo sempre a crescer, o estado em que se encontra o, o conteúdo que procuro e também o tipo de conteúdo. Uh, ainda tenho também uh, aqui uma série de operações que posso realizar com conteúdo, como publicá-lo, despublicá-lo e fazê-lo uh, clicando, selecionando os conteúdos em específico ou todos, enfim, de uma forma uh, automática. Assim como posso gerir conteúdo, também posso gerir os comentários. E é, digamos, uma tabela muito similar. Neste momento, também não, também não temos conteúdo, comentários publicados e uh, podemos também uh, despublicar ou então apagar comentários de uma forma massiva. Uh, temos... Uh, esta secção, portanto, para gerir o conteúdo e uh, gerir conteúdo e comentários pode ser alargado de acordo depois com módulos e outras funcionalidades que uh, vamos instalando. Se, por exemplo, ativarmos o módulo Book, veremos aqui o Book a aparecer, que é para organizarmos os nossos livros manuais em capítulos, subcapítulos e essa gestão fica toda feita aqui também em conteúdo. Estrutura é uma outra secção importantíssima no Drupal e que contempla vários aspectos, entre os quais os blocos, que são aquelas partes, se nós uh, atendermos ao nosso site, são estas partes de conteúdo que nós posicionamos numa determinada área do, do site, e, uh, e ainda temos uh, os tipos de conteúdo fundamentais, e já vimos que temos o Article Base Page, mas podemos ter outros e criar novos. Os menus para a navegação e a taxonomia para as categorias. Também já vos falei que vai ser necessário aqui no diretório criarmos esta, esta categoria, esta lista de categorias para depois aplicar nos nossos conteúdos. Portanto, a estrutura é também uma parte fundamental porque é ela que vai organizar o conteúdo, dar-lhes corpo. Vamos trabalhar insistentemente com content types ou tipos de conteúdo, mas com todos os outros elementos e ainda o views que nem sequer está aqui porque é um módulo contrib e não está neste momento instalado nem ativo, mas que será listado aqui à medida que formos instalando módulos extra. É preciso que tenham uh, em mente que a instalação de novos módulos vai uh, ajustar ou uh, vai causar uh, ajustamentos neste, neste menu inicial. O, a secção Aparência é uma secção que está totalmente voltada ao, ao aspecto do site. E se repararem, aqui temos pelo, pelo screenshot, o, este tema, que é um, um tema que está ativo, é o que diz que está como default theme, e chama-se Bartic. E podemos configurá-lo em Settings e uh, ter ou ativar outros temas que estão aqui neste momento desligados. É, portanto, a, a, a escolha de temas, instalação de temas, faz-se nesta secção Aparência. E também a sua configuração, claro. A secção People é a secção dos utilizadores. Neste momento temos um único utilizador, que foi o utilizador que fez a instalação, o admin, e que é, tem o papel de administrador e, portanto, é um utilizador com estas características, com esta informação. Podemos também fazer uma série de ações com os utilizadores em causa. Podemos filtrar utilizadores, é o mesmo princípio que temos para o conteúdo, só que aqui é aplicado ao utilizador, e temos ainda um link para adicionar novos utilizadores. Portanto, até aqui nada de especial, criaríamos aqui o nosso utilizador normalmente. Também temos um tab muito especial e que vamos visitar muitas vezes, que é o das permissões e o dos grupos do utilizador, que depois veremos em pormenor a seu tempo mas tudo o que diz respeito a permissões, utilizadores, vão encontrar nesta secção People. A secção models é também uma secção bastante visitada, até porque nós vamos ter módulos do Core, desta secção Core, que traz todos estes módulos, esta lista é imensa, mas também vamos necessitar para o nosso projeto, e vamos ver isso com este projeto do Casa Moda, Uh, vamos necessitar de instalar novos módulos e estender as funcionalidades do Core. E vão verificar que é, novas secções vão surgir e os nossos módulos vão poder ser ativados a partir deste, uh, deste painel. A atualização deles também é feita neste tab e uh, quando queremos desinstalar algo também é por aqui. Desativamos inicialmente e depois desinstalamos. A configuração é outra área importante, é, digamos, aquela onde os, alguns módulos merecem uma, uma atenção especial e têm uma página com eh, dados eh, que nós podemos eh, personalizar e escolher fazer as nossas opções. Eh, Estão estas aqui por defeito, isto é o que o Drupal traz por defeito, se repararem tem aqui uma secção que nós vamos visitar brevemente que é a do Site Information e que tem que ver com a alteração de tudo o que é nome do site, e-mail, etc. Todos aqueles dados que nós demos na instalação do Drupal podem ser temporários e os definitivos depois serem editados aqui nesta secção uma vez definida a situação digamos, tomada a decisão de como é que se vai chamar o site, que afinal que é endereço definitivo é que vai assumir e por aí fora. Reports é uma outra secção que tem que ver com os relatórios e o Drupal traz alguns relatórios curiosos, mas esta secção pode ser desligada, não é, digamos, forçoso que ela esteja a funcionar. Um, uma, uma funcionalidade que eu costumo utilizar bastante é mesmo esta, que é a lista dos campos que estão a ser utilizados no site e que foram criados nos nossos tipos de conteúdo. Esta listagem é bastante interessante. Neste momento temos estes campos que são os que vêm por defeito com o Drupal, mas os nossos vão somar-se aqui. E às vezes é interessante saber Uh, o nome de máquina que demos a um campo, onde é que ele está a ser utilizado, porque temos a ideia de estar a ser utilizado num, num, numa entidade, mas ele pode estar a ser partilhado por várias e nós não estarmos, digamos, a ver uh, a, a figura toda, a imagem toda, e aqui uh, dá-nos um panorama muito interessante. Para além disso... Uh, outras outras secções que depois uh, ou subsecções que vão ver aqui e que são fundamentais é sempre o status report e a secção também da da lista de atualizações do Drupal. Se bem se lembram quando instalámos o Drupal dissemos que queremos ser notificados essas uh, uh, digamos atualizações que o Drupal vai sugerindo uh, vão sendo uh, digamos listadas nesta secção e feita, digamos, a relação das atualizações a realizar. A secção Help pode ser desligada, é como o dashboard, é opcional ou como o report. E, eu, em geral, eu recomendo que, que a tenham ligada e é, uma, é uma, uma secção de apoio, numa fase inicial é, é fundamental e se repararem, os tópicos de ajuda estão eh, relacionados com os módulos. Se, eh, e nós sabemos e já estivemos a ver o que é que é o overlay, se eu clicar em overlay, vou ter uma página de ajuda relacionada com o overlay, que me explica o que é que é o overlay, onde é que está o, o, o módulo overlay, a documentação e como é que... Eh, posso configurar as permissões para utilizar essa funcionalidade. Portanto, o Help Page lista os módulos que neste momento e a cada momento estão ati a ativos na nossa instalação e que nós podemos aqui procurar informação uh, extra. Em uh, alguns módulos, como o Views, é importante o Advanced Help, que é um Help mais estruturado, Avançado, não é? Como o próprio termo diz, e que pode ser interessante também para apoio em algumas tarefas.